Foi prorrogado o prazo para a abertura da conta bancária doações para a campanha do partido? Sim, esse prazo foi alterado para o dia 26 do 9. Até lá! Todas as esferas partidárias, ainda que constituídas sob a forma de comissão provisória, deverão abrir essa conta obrigatoriamente. Mesmo que não vá movimentar recurso, mesmo que não vá participar das eleições, mesmo que não vá lançar candidato, mesmo que não vá participar de qualquer coligação, ainda assim é obrigatório. Leve a carta circular o comunicado Bacen 35979 para que o banco saiba dos detalhes. Leve também a resolução 23607 e a lei 9504, pois qualquer impedimento ou embaraço à abertura dessas contas sujeita o um infrator às penas do artigo 347 do Código Eleitoral. Um beijo e até o próximo.